Olá pessoal do canal Estamos aqui hoje de volta Eu vejo muita gente reclamando Dessa máquina Sobre sujeira DW745B2 Que é a nossa serrinha Dewalt Vou Mostrar para vocês aqui o que eu fiz Nessa máquina Que eliminou praticamente zero A sujeira que ela faz Quando a gente está trabalhando com ela Você pode reparar aqui já trabalhou um pouquinho hoje, mas tem zero sujeira. Um pouquinho suja, mas é, a gente fez algumas coisas aqui nela que é, eliminou uns 95% da sujeira que ela faz. Bom, começar mostrando para vocês que a primeira coisa que foi feita aqui nela foi coletorzinho de pó. Né? tá aqui, não vou mostrar nada muita coisa dele hoje feito um coletorzinho de pó simples, barato é, ele é exclusivo dessa máquina, só trabalha com ela e coleta uns 95% da sujeira dela além do coletor de pó algumas outras pequenas modificações foram feitas na máquina aqui a, onde fica o compartimento do disco é, pequenas modificações que fizeram muita diferença Junto com o coletor de pó, eliminou aí quase 100% da sujeira. Então vou estar tá mostrando para vocês aqui. Primeiro passo, essa pecinha amarela aqui, ela foi substituída por uma outra de madeira. Que a gente fez. Está aqui do lado aqui. Foi substituída por essa aqui. Que eu estou mostrando para vocês. É, que o rasgo aqui, ele é bem mais estreito né? A conta do disco é, E a observação de, dessa, dessa, dessa pecinha aqui Ela foi feita, tá? sob medida observação dela que ela não pode ser utilizada Para corte 45 graus, tá moçada? Então vamos passar aqui E mostrar para vocês aqui dentro do compartimento O que foi feito Foi feito aqui pessoal uma, uma peça de Alcatex colocada do lado aqui daqui dá para vocês verem tá vendo até eu já vou substituir ela por uma de borracha eu já adquiri uma borracha vou estar tá colocando aqui uma peça de borracha e foram vedadas tudo que você puder vedar aqui nesse compartimento você vai ganhar é, em menos sujeira né que essa máquina vai fazer essa máquina é muito boa para mim é a melhor do segmento o pessoal fala que a Maquita é boa, que a Bosch é boa. É, são ótimas máquinas, mas essa máquina aqui, grande vantagem dela, cremaleira, né? Cremaleira. Ela prende a guia dos dois lados e é tudo de, de metal e alumínio, pessoal. Não tem nada de, de plástico nessa máquina. Sistema de elevação todo em metal. Então, sem chance para as outras máquinas. Esse aqui... É, é, pra mim é melhor do, do segmento Muita gente me pergunta se eu estou satisfeito com a Max A Max está trabalhando 3 anos comigo Então muita gente me pergunta e, e eu não tenho dúvida que é a melhor Então aqui pessoal, pra ser rápido Além dessa pecinha de Alcatex foi colocada aqui Foi vedada aqui também Está vedada até com papelão ainda, provisório Que eu tô, vou fazer também uma peça de borracha E essa outra pecinha aqui, ó, também de Alcatex Olha só, coisa simples de fazer Pode reparar que na peça de Alcatex que está colocada aqui, ó, fiz um pequeno ressalto aqui, tá vendo? Aqui no meu dedo aqui, ó, tem um pequeno corte aqui, e tem um corte aqui nessa peça do, de Alcatex aqui. O que que acontece? Essa peça, ela se encaixa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela encaixou lá. Então, é, quando eu adiciono essa outra peça de madeira aqui, ó, ela encaixa aqui, as peças lá embaixo de Alcatex, não vai dar para mostrar para vocês, mas a peça de Alcatex encosta por baixo aqui, bem nesse rumo que ela encosta aqui, nessa peça de madeira, eu não sei o nome que o pessoal usa aí, fiz ela, tem regular de altura por parafuso, não solta, isso aqui, eu já tenho trabalho com isso há mais de ano, não solta, não tem risco nenhum, então o que acontece? Você isolou o compartimento do disco, ele está todo encostado aqui e ele está todo vedado. Ele não, não, não sai nada daqui. Juntamente com o coletor de pó que está aqui, tá? simples e barato, juntamente com o coletor de pó que está aqui, ela capta 95% da sujeira que essa serra faz. Vou estar tá passando lá do outro lado, agora mostrando para vocês onde, onde conecta lá o, o coletor de pó. Essa maquininha aí já tem um vídeo no nosso canal dela. Olha só, por baixo. Olha aqui para vocês verem, pessoal. tá vendo? É encaixado um joelho de 75mm. Eu tive que fazer uma redução para ele se encaixar certinho lá. E tá aí. Olha o meu chão aqui, pessoal. Eu já cortei hoje umas, algumas pecinhas e nada de sujeiro por enquanto. Ela suja um pouquinho, mas nada se comparando com a, com a máquina do jeito que ela vem original. Ó, a mangueira sai de lá, vai aí no nosso coletorzinho de pó. Funciona perfeitamente. Esse coletor de pó vou voltar aqui tá mostrando para vocês. Coletor de pó tá aqui, né? Botão liga/desliga do coletor de pó. Botão da serra. Vou fazer o corte. Aciona o coletor de pó, aciona a serra logo em seguida. E estamos tá, tá, pronto para cortar, certo pessoal? É, então tá aí um videozinho rápido é, Qualquer dúvida que o pessoal tiver aí é, Futuramente a gente pode gravar alguma, mais alguma coisa mostrando aí como que foi feito Essa peça aqui, algumas pessoas me perguntam eu não tive como mostrar ainda, fazendo, pretendo fazer É um videozinho mostrando E vou só ligar a máquina e ligar o coletorzinho só para vocês estarem vendo aí como que aqui está o funcionamento da minha maquininha? Aqui. Olha só. Aciona primeiro o coletor. Logo em seguida a Então, pessoal. Vídeozinho curto aí. Qualquer dúvida que precisar de, sobre o coletor e sobre como foi feito, pode deixar no comentário que a gente vai respondendo. Tá ok? Obrigado.